O voto impresso foi derrotado. E a gente precisa discutir os grandes temas nacionais. Por que, que esse governo, ao invés de comprar a vacina, patrocinou remédios e medicamentos que não tinham comprovação contra a Covid? Por que, que esse governo foi omisso e criminoso em relação à política de distanciamento social? Por que, que esse governo agora decretou 100 anos de sigilo nos processos em relação à Covaxin? Cadê as investigações sobre o Queiroz e a rachadinha nos gabinetes do filho do presidente da República? Cadê o auxílio emergencial da população? Cadê o auxílio para as empresas? Nesse contexto de pandemia O governo já tem um plano para o ano que vem Caso seja necessário um novo processo de vacinação da população brasileira O governo está planejando medidas preventivas em relação à Covid Isso que a população brasileira quer discutir Mas nós temos um desgoverno que patrocina um genocídio contra a população A única forma de nós derrotarmos esse governo é na rua Eles não vão querer sair do poder pela, pelo caminho democrático O que a gente quer é Bolsonaro e Pitimado esse ano e na cadeia, porque é o que ele merece com os crimes que ele cometeu